bom nesse vídeo aqui eu quero te ensinar a como superar pensamentos negativos ok como superar pensamentos negativos mas antes que eu vá para esse assunto é, eu vou te pedir um favorzinho aqui se inscreva no meu canal ok deixa o seu like a sua curtida e ative as notificações para que você possa receber o mais conteúdo meu os outros vídeos que eu vou fazer te dando mais dicas práticas para a saúde mental. Meu nome é Valdeci Carneiro, eu sou psicólogo, sou doutorando em psicologia e sou especialista em medicina comportamental pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Os pensamentos negativos, é engraçado, nós recebemos muitas, muitas pessoas que nos procuram falando de... Pensamentos negativos, às vezes pensamentos limitantes, pensamentos que incomodam no dia a dia. Ah, sempre vem aquele sentimento de que eu sou um lixo, ou um sentimento de que eu não mereço tal coisa, ou o um sentimento do, sei lá, você não tem capacidade, você não tem condições de ser o que você quer ser. E às vezes tem os pensamentos mais graves ainda, aqueles pensamentos do tipo, olha, você... Você não vale nada, você não merece viver. Esse já é um pouquinho mais doloroso, né? É, o que eu quero fazer agora é te mostrar como você pode trabalhar isso de uma maneira mais simples. É, isso não significa que esse vídeo não vai substituir a ajuda profissional, não é esse o propósito dele. Eu não quero que você deixe de fazer a sua terapia ou deixe de tomar a medicação que você toma, se porventura você esteja tomando, ok? Eu quero que você comece a experimentar. Uma forma diferente. Legal, como é que você, a gente vai fazer isso? No nosso cérebro, existe uma frase que a gente diz muito, que é que toda tensão, ela gera... Ela... Deixa eu me explicar melhor. Toda tensão exige uma resolução. É, quando você lança uma pergunta ou tem uma, uma dúvida, algo muito forte no cérebro, você fica buscando a resolução daquilo. E a resolução daquilo geralmente vai para pro um ato obsessivo, para uma sensação obsessiva, compulsiva, muitas vezes também. É, do tipo, ah, não adianta você fazer nada, vai dormir, você vai lá e desiste de fazer o que tem que fazer. É você vai procurar um emprego, vai mandar um currículo, ah, não adianta, não vão te escolher mesmo. E você aceita, isso é como se fosse um comando mental, ok? Então, a primeira coisa que eu gosto de ensinar para as pessoas a fazerem, imagine que você tivesse o seguinte pensamento negativo. Olha, não adianta levantar, não adianta se exercitar, que você não foi feito para isso. Você não aguenta, você não pode, você não consegue. É... O que você pode fazer nesse caso? Primeiro... É, as, é, isso Muitas vezes esse pensamento vem, vem disfarçado de uma ajuda também, do tipo falando para você Vai lá, descansa, descansa agora, é melhor você descansar agora porque você está cansado Então você faz assim, adie essa resposta Dê uma resposta imediata agora, mas adiando aquilo que aquela, que aquela fala obsessiva, aquela fala negativa na sua mente está dizendo por exemplo, você está querendo fazer uma dieta ou parar de comer compulsivamente chocolate. Ah, come o chocolate agora. Não, mas eu estou de dieta. como o chocolate agora. Não adianta você ficar falando, não. Fala assim, depois. Depois eu como o chocolate. E se a fala vier mais forte, fala, depois. Depois eu como. Mais tarde eu faço. E quando vier de novo a fala, o que, que você faz? Diz de novo. Depois depois eu como, ok? E você vai criando uma protelação disso, um adiamento, uma procrastinação. Talvez você nunca tenha pensado que a procrastinação pudesse ser útil em algum contexto, né? Mas é útil sim. Então aprenda a procrastinar, a adiar, protelar essas coisas, essas, esses comandos que estão te levando a fazer alguma coisa que você não quer, tá bom? A segunda agora é uma coisinha técnica, é o que nós chamamos de âncora. Eu quero que você imagine uma luz que te traga exatamente a sensação contrária. Se a sugestão que te dão é de desânimo, você imagine uma luz da cor que te, que te traga ânimo, disposição, vontade. Imagine essa luz agora. Imagine nessa luz a voz que diz justamente o contrário. Se aquela voz dizia para você, não, não adianta fazer mesmo, não adianta você ser assim. Aí você imagina uma luz que te traz ânimo, que te muda a postura e diz para você, vai. Vai passo a passo, vai com cuidado, mas vai, faça. E vá fazendo isso sempre. Imagine primeiro essa luz dizendo isso. E toda vez que aquele outro pensamento vier, você imagina essa luz chegando e dizendo isso para você. Ok? Ok? Então você pode até fazer isso comigo agora. Você já criou a luz com a frase ideal, positiva. E agora deixa vir aquele pensamento negativo na mente. Isso, na hora que o pensamento negativo veio, agora a luz vem com a frase positiva. De novo, eu vou fazer assim, quando eu instalar aqui na mão esquerda, o negativo, vem a fala negativa. E aí na direita a positiva, tá bom com a luz? Então negativa positiva negativa positiva negativa positiva negativa positiva agora o seu cérebro somente já sabem que você consegue mudar como se fosse um botãozinho de liga-desliga um interruptor de um pensamento para o outro e é claro que você vai preferir o pensamento mais positivo ok então Sempre junte essas duas sensações. Mas eu quero que você faça melhor ainda. Eu quero que você aproveite tudo isso e coloque para mim a ideia que você tem, é, os resultados que você tem. E com esses resultados você vai começar a anotar as suas mudanças. Se quando acabar esse pensamento, porque ele vai desaparecer, aquele pensamento limitante. Porque toda vez que ele vier, a sua mente já se condicionou a colocar outro pensamento no lugar ok então quando aquele pensamento se ele vier vai ser muito rápido o outro já volta a luz faça isso com qualquer outro pensamento negativo que apareça agora escolhe uma outra luz que dê aquela sensação a menos que seja o mesmo tipo de sensação que você queria por exemplo você se sente eu me sinto no inferno parece uma guerra interior e aquela voz te dizendo é, isso é como se fosse uma guerra, isso rebate. Você vai lá e pensa na melhor situação de paz. E numa luz que te traga a paz, uma cor que te traga a paz. Ok? Vamos fazer mais uma vez? Aí você vai lá, a situação turbulenta, e agora paz. Turbulenta, paz, tranquilidade. Turbulenta, dentro da luz, paz, tranquilidade. Turbulenta, paz e tranquilidade. Ok? Eu acredito que você já aprendeu como que é. Mas eu fiquei aqui imaginando os resultados que você vai conseguir. E fiquei imaginando, inclusive, a sua surpresa. Eu fico até imaginando a sua cara quando você começar a perceber lá no futuro agora que muitas, que aqueles pensamentos que você tinha já não fazem tanto significado. Não fazem tanto significado assim. E você começa a se sentir cada vez melhor. Ok? É, então vou te pedir só mais uma coisinha, eu vou pedir para você novamente, se você não fez até agora, vai lá, se inscreva no meu canal, dá um like, curte o vídeo e ativa para você receber, ativa o lembrete para você receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Um grande abraço para você!